Tira aqui é a casa do Tom Bombadil. Mano. O cara me levou a casa do Tom Bombadil, velho. Mano. Olha só, não tô acreditando nisso. Bora lá, bora lá. Meu, não tô acreditando. Ainda bem que tá gravando. Olha só. Olha ele aí, o velho Tom, seu louco. Tinha que ter, toda live tem que ter Tom Bombadil, né? Então, vamos explorar a casa do Tom Bombadil. Ó, oh, dá pra ver aqui no mapa, deixa eu ver. É, não é muito grande, não. <risos> Cadê a Frutadouro? A Filha do Rio. Vamos cantar uma canção, Tom. Bimba Limbo, Limbo Limbo. Aí, ó, já cantando, ó. Já tá falando da, da fruta douro. Ó, a escada não tem nada. Eu sei que. Deixa eu ver. Vou olhar ali pra. Ó, aqui tem só essa porta e não vai pra lugar nenhum. Beleza. Então eu volto. Vou ir lá fora. Vamos lá fora lá, invasor? Bora lá. Isso, bora comigo. Talvez fruta Ouro tá lá no rio. Acho que o Tom falou alguma coisa assim. Inventei agora. Cadê a frutadouro? Será que ele vai me levar na frutadouro? Ó, oh, tem outra casa aqui. Casa gigante. Olha ela aqui! A donzela. A filha do rio. Fala comigo. Frutadouro. Aí, mano. Galera, não tá planejado isso. Eu ia mostrar pra vocês só abrir, tentar fazer alguma quest lá em Bri mesmo. E pronto, a live era basicamente isso. E olha só, consegui trazer vocês até o velho Tom. Na casa do Tom Bombadil, vocês estão literalmente na casa do Tom Bombadil. E vendo aqui, Fruta Douro. Eu vou dar uma volta aqui no, no, na casa do Tom Bombadil. tá? Se você quiser me levar pra outro lugar aqui, que você acha legal... Deixa eu ver o que, que tem aqui. Ela é cercada. Eu vi que tem uma outra casa ali. Tem um puxadinho ali, né? Meu Deus, aqui eu não posso cair não, senão eu morro. Deixa eu ver se eu não vou cair aqui, né, galera? Meu Deus. Beleza. Deixa eu ver a cara do, da casa. Que eu, a gente veio tão rápido que eu não consegui nem parar pra olhar direito as coisas aqui. Então, ó. Aqui. A casa do Tom Bombadil, galera. Olha a entra entrada aí, ó. Pra vocês verem. Que legal. Muito bom. Tá? É, tem uma outra entradinha ali, mas deixa eu ir nessa, nesse puxadinho aqui, ó. Ver se aqui é... dá pra entrar, tá? Não dá. Não, não tem nenhuma função, não. Vai, Tom! Até outro dia aí galera, quem tá saindo aí.